Batalhas finais são muito importantes e vitais para qualquer desfecho de uma história, né? E hoje a gente vai falar sobre as melhores batalhas finais. Sou o Mickey, Sou a Júlia. E esse é o TV em cores. cores. de uma batalha final que é uma das minhas preferidas da vida, que é do retorno do rei. Retorno do rei, com aqueles montes de fantasma. É. Cara, tudo pra mim. Não, retorno do rei é for Frodo, tem muita coisa acontecendo. For Frodo, for the, como é que é o nome do condado? Porque é em inglês, né? A gente tem que ver em inglês. Mas, gente, assim, a batalha final de, do retorno do rei, o que, que foi aquilo cinematograficamente falando? Não, e yeah, é aquela batalha é meio absurda, né? Porque se aquilo der errado, há todas as raças boazinhas do mundo mundo ali, da Terra-média. Acabou. De destruir, né? a, gente é, a gente é o que sobrou. A gente é o que vai resolver o rolê. E assim, olha o rolê! E é muito lindo. Assim, eu lembro que a gente ainda não tinha muito efeito especial, assim, uhum. bom, quando o Retorno do Rei saiu. Não, não tinha tanto filme naquele nível. E quando saiu aquela batalha com aqueles fantasmas naquele nível, foi um final de saga incrível pra uma trilogia muito bem feita, porque, bom, vamos combinar, os livros são incríveis. Mas quando foi pro cinema, eu acho que mexeu muita gente. É, assim, Retorno do Rei pra mim é icônico, é uma das coisas que eu falo menos, eu deveria falar mais, porque eu acho que marcou muito a minha vida, porque eu vi todos os filmes com a minha família, então mexeu muito comigo. E, bom, tem fantasma na última é batalha, gente, não dá <risos> pra não concordar com isso. Válido. Segunda batalha que a gente vai comentar aqui é a Batalha Final de Hogwarts em Harry Potter e Líquidos da Morte, parte 2. Sim. Aqui, gente, o que, que é você vendo a McGonagall fazendo feitiço e todas as, as estátuas ganhando vida O que, que o professor Flitwick fazendo todo aquele redoma pra proteger não, Hogwarts? É um negócio que só de lembrar eu fico com arrepio. E você vê ali que é uma batalha final muito real porque tem muitas baixas, né? Sim. Não, a gente, a gente fica sofrendo, né? A gente sofreu lendo, a gente sofreu vendo, a gente só sofre. Não, e Isso é uma coisa muito legal porque é, um, é uma adaptação de uma batalha que faz muito jus ao que foi feito no livro. eu acho Acho que as duas partes de da Morte são talvez os melhores assim, de adaptação. Eles são muito, muito bons pra forma adulta que o Sim. Harry Potter precisava pegar naquele final. Claro, tem. Cara, eu acho que o primeiro e o segundo são incríveis. Todo mas... mundo tem um carinho, vamos. tem muito carinho, mas é você terminar uma, uma saga Sim. de uma maneira incrível, do nível assim, bem nível Senhor dos Anéis, que Sim. é uma saga fantástica, foi uma, uma nova adaptação assim, de uma de uma saga incrível que a gente tinha ali no cinema, né? A gente ficou órfão dos Senhor dos Anéis, logo depois ficamos órfãos do Harry Potter de novo. Aí você vê todo o imediatismo ali daquela, daquela batalha e o quão importante, o quão obscuro aquilo é. O Voldemort chegando, os comensais, é um desespero. Não, e... e a gente ainda assim, não, Harry tem que fazer isso. Não, acho que tem que pegar aquela outra coisa. E a gente desesperado. Tem muita coisa acontecendo, todo mundo no mesmo lugar, que é uma coisa muito rara em Harry Sim. Potter, né? Todo mundo ali tentando resolver um problema em comum. E a gente tem que lembrar que a última vez que isso aconteceu foi no 5 e deu muito ruim. Deu muito ruim. Então seja por efeito especial, seja pela atuação das pessoas, eu acho que eles, o filme conseguiu juntar aquilo dali todo aquela, aquele desespero acontece no livro Sim. de uma maneira perfeita que, sério, eu lembro até hoje todo o calafrio que eu fiquei no cinema com aquela parte 2 de Harry Potter. Não, é impossível, esquecer Eu falei de Retorno do Rei, agora eu vou falar de um que tem um paralelo muito bom com ele, que é Mulan. Sim, o desenho. O desenho tem um paralelo com o Senhor dos Anéis. A gente finge que o filme não existe, né? A gente finge que o filme não existe, não, ninguém precisa falar sobre isso. O filme desenho, ele faz... obviamente, ele faz muitos anos. E quando alguém fez essa correlação, eu percebi por que, que eu amava tanto esses desenhos. Porque a maneira da perspectiva nas batalhas só funcionou com eles. Não, e tem vários quadros muito parecidos, né, entre eles. Tem quadros muito parecidos, tem funções de personagens em certos lugares muito parecidas. E você vê que é um caminho de narrativa muito bem feito. Como a Mulan é um desenho, tem ainda, obviamente, toda aquela coisa divertida que é o desenho. Então você tem o cara enquanto criança. Mas pra mim foi muito importante colocar esses dois, porque eles dois têm relações muito específicas comigo e eles têm paralelos muito próximos. E antes da gente revelar a última e melhor batalha aqui no vídeo, a gente vai pedir aquele like esperto, se inscrever no canal caso não seja inscrito e apertar o sininho pra notificação de vídeo novo, né? Vou terminar aqui o vídeo falando da batalha final em Create de Os Últimos Jedi, e como eu amo... Já começa aquele salzinho vermelho, né, quando as máquinas estão passando lindo, lindo... Cara, Os Últimos Jedi tem uma bela de uma fotografia e essa batalha final é linda e incrível, e também é desesperadora, como eu acho que todas as batalhas aqui, porque é basicamente a primeira ordem, que tem dinheiro, tem as melhores máquinas, deve ter Apple, deve ter tudo muito caro, muito tecnológico, e os rebeldes que estão tentando sobreviver com. Cara, é muito bizarro quando você vê as máquinas e elas estão tremendo. Parece aquele carhambé. É assustador. É, assustador. É, é desesperador. E você vê como os rebeldes estão na pinta ainda sem dinheiro nenhum pra conseguir nem lutar pra manter <risos> assim, a democracia na galáxia. Olha, é desespero, né? Eu sei que nem todo mundo gostou disso último Jedi, mas, cara, as batalhas, seja a batalha da, da, do Kylo com o Rey contra os Sim. soldados lá, e essa batalha final também é muito esperador e. Sério, quanto mais desesperadora uma batalha pra mim, melhor. Eu sei o quão incrível ela tá sendo, porque você vê aquele senso de de é agora ou nunca, ou vai Sim. dar certo, ou vai, ou racha. E essa batalha final meio que aumenta o desespero porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo capítulo da saga Star Wars, né? E é uma coisa que a Marvel anda fazendo muito bem, é a batalha final, né? Sim, a gente não ia falar da Marvel, mas a gente percebeu que se a gente fosse deixar a Marvel na lista, ela ia ganhar. Ia ser vídeo inteiro sobre isso, e aí né? É, não tem muita graça. Então, a gente fez menção rosa a Todos os Vingadores menos o 2. <risos> é assim, o 4, né, o Endgame, que é incrível, com os portais. Gente, se você não fica com calafrio lembrando dos portais, você tem que ver o que tá acontecendo na sua cabecinha. Tem que ver de novo e ficar olhando pros portais. Mas agora a gente quer saber de vocês, quais são as batalhas finais que vocês mais gostam. Comenta aqui se você concorda com as batalhas que a gente comentou. E lembra que toda terça, quinta e sábado, vídeo novo aqui no TV em Cores. A gente tem várias playlists, dá uma olhadinha nos nossos vídeos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.